Oi pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o MD E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu vou estar tá trazendo pra vocês é, de como fazer MMD Só que pelo computador e pelo notebook também E lembrando que esse tutorial vai ter capítulos, os capítulos vão estar tá na descrição caso você perder a paciência, né? E também é, aproveitem clica no gostei, se inscreve no canal e clique no sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal. É, e também, gente, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos e comente aí nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra lá no meu servidor do Discord, que o link aí vai estar na descrição, tá? E também, se vocês quiserem entrar no meu grupo do Roblox, o link aí vai estar na descrição. E se vocês quiserem me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar aí na descrição, tá pessoal? E se vocês quiserem me seguir no Instagram e no TikTok, os links aí vão estar tudo aí na descrição, Tá? Mas ok, chega de mais enrolação e bora lá Primeiramente vocês vão abrir aqui o Roblox Studio Caso é a sua primeira vez de ter usado o Roblox Studio e aparecer para você conectar a sua conta, conecte ela, tá? Você pode botar aí o nick e a senha da tua conta e pronto É só verificar se você não é robô e pronto, você vai estar tá conectando aí a sua conta no Roblox Studio, beleza? Sim, pessoal, o tutorial vai estar tá longo, que, cara, fazer MMD não é nada fácil, fazer MMD pelo computador ou notebook, né, tá bom? E vocês vão ter que prestar bastante atenção que vocês vão fazer para estar tá fazendo o MMD pelo computador ou pelo not notebook, né? E agora é só cl clicar aqui em ignorar. Agora você vai aqui em Classic Baseplate. Aí você clica em, clica em novo e clica em Classic Baseplate. Você pode selecionar o mapa do Roblox Studio aí o que vocês quiserem. Eu como sempre escolho Classic Baseplate. Vocês vão aqui incluir, e vou clicar em Load Character Aí, caso você não tenha esse Load Character, eu vou estar tá deixando o link aí Na descrição para vocês estarem baixando Aí ele, depois de vocês baixarem, vai aparecer aí no Roblox Studio Tá bom? Caso você não sabe como é que baixa Olha, eu vou ensinar pra você Como é que baixa esse Load Character Bom, pra vocês estarem baixando, vocês vão clicar aqui no modelos e vai clicar aqui em plugins, eu acho, né, plugins, é, plugins, aí pronto, é, você vai pesquisar aqui na barra de pesquisa, Lord Church. aí pronto, vai estar aparecendo aqui, aí é só clicar, e clicar em instalar. Eu vou clicar no botão de instalar porque ele já está instalado. Bom. Pessoal, se o meu microfone estiver meio bugado, como com, com, por exemplo assim, fico, tipo às vezes ele fica meio alto e às vezes fica meio baixo, ignore, tá? Bom pessoal, depois que vocês instalarem o Director é só clicar em plugins e clicar em Director e digitar qualquer nick, você pode colocar seu nick do Roblox, seu nick do seu amigo, nick de algum jogador, sei lá, é, mas ok, eu vou colocar aqui o nick do amigo meu, tá? Suzal Myoblox, vou digitar aqui o nick do amigo meu, tá? hoje um você vai clicar em Spawn origin, é, origin E clicar em Spawn R6 Gente, se eu estiver demorando demais para falar, ignore tá? Mas, ok Pronto, ele tá então, spawnado é aqui Aí, vocês vão spawnar é, ele duas vezes Tipo assim, eu spawnei esse boneco aqui por uma vez Então, eu vou spawnar ele por segunda vez aqui Pronto, clique em RC de novo. Você vai estar tá spawnando. Quando você for spawnar algum boneco, você vai ter que spawnar dois. É, duas, duas skins. Tipo é, duas vezes a skin, entendeu? Mas ok. Agora pessoal, vocês vão colocar aqui o nome dos bonecos. Só que tipo, aleatoriamente, né? eu vou renomear pra. Aleatoriamente, tá, gente? Vocês vão querer aleatoriamente. Tipo, o limite é de 3 ou 4 letras para digitar aqui o, o nick. Você vai clicar no botão direito do mouse e clicar em renomear. Eu vou colocar Todd. Tá, tipo bem aleatoriamente. A outra boneca eu vou colocar OKJ. Agora, gente, vocês vão clicar no boneco do Pod. E vocês vão apagar o corpo da, do boneco Deixa só o cabelo mesmo, os acessórios do rosto, sei lá E depois você vai apagar os acessórios do boneco Tipo assim, ó, apagar é, esse, esse cabelo, tá? Pra ele ficar careca, deixar só, só o corpo e a cabeça, entendeu? Não é pra apagar tudo não, porque senão o MMD vai ficar meio bugado, né? Mas ok. Pronto, gente. Depois de ter feito isso, agora é só exportar os bonecos, tá? Você vai ter que criar uma pasta de MMD pra você colocar... Pra você exportar o OBJ dos seus bonecos lá. Eu criei uma pasta chamada MMD Dance, tá? E eu, eu criei outra que significa danças. E vou colocar a música. Eu vou colocar a pasta da música. Da. Eu vou colocar a música da Lisa, que é Money. Money. Lisa Money. Aí pronto. Aí você vai renomear o mesmo nick do seu boneco que você está exportando. Você vai renomear para o mesmo link da, do seu boneco, né? para não haver confusão. Né? E o OK, você vai colocar ele na. você vai exportar ele na mesma pasta. O, é a mesma coisa. Você vai renomear o mesmo link do boneco, né? OKJ. Né? Clica em salvar. Tá quase me esquecendo. Ou você pressiona a tecla Enter. Para exportar o OBJ do boneco ou boneca é bem fácil, é só clicar no boneco, clicar no botão direito do mouse e clicar em exportar a seleção. E a parte do cabelo é a mesma coisa também, sabe? Lembrando, antes de você exportar o, a seleção dos OBJ, tem que renomear o mesmo nick que você renomeou nos bonecos aí do OBJ, aí do Roblox Studio, tipo... O que você renomeou no corpo do boneco ou boneca e, e no cabelo do boneco ou boneca. Pra não haver confusão, entendeu? Mas MD, eu vou fazer o MMD de duas pessoas. E agora o que eu faço pra exportar o ABJ de duas pessoas aí. Bom, mano, faz a mesma coisa aí. É a mesma coisa do anterior, entendeu? Mas ok, gente, eu vou spawnar outro menino aqui Que ele vai estar tá participando aqui eu Vou spawnar outro boneco que sou eu Que eu vou estar tá participando desse MMD, tá? Pronto, eu vou spawnar aqui meu boneco, né? Aí eu vou spawnar o r duas vezes aí Eu recomendo vocês spawnarem R6 porque se for R15 vai estar tá impossível de ajeitar o boneco. Porque R15 é muito dura pra mover. Né? Às vezes que dá pra mexer nos braços, na parte do corpo do boneco e às vezes que não. Eu recomendo vocês spawnarem R6 e clicar no h Him. Agora é só clicar no boneco e fazer a mesma coisa. Fala, digitar, renovar a marca. Nome bem aleatório como AS, ASF, B, um, outro BDRG, né? Agora é só remover o corpo. Deixar só os acessórios. Pronto. E depois, agora é só apagar aqui os acessórios, né? Calma, Depois é só apagar aqui os acessórios. Quase eu me esquecendo, gente Pra apagar pra apagar Algumas partes do corpo Aí, gente, quase que eu, eu A me esquecendo Olha, eu vou mostrar um exemplo como é que apaga o acessório No rosto E a partezinha do corpo Né, gente Calma, deixa só espalhar aqui Que eu vou Tá dando um exemplo como é que apaga isso Aí pronto, gente, vocês vão estar tá clicando aqui No para apagar os acessórios, pessoal, você vai estar tá clicando aí no boneco, certo? Aqui, ó. Clica no boneco, clica na seta de baixo e clica no Angel. E você vai estar tá apagando os acessórios de rosto, de, os acessórios de rosto, segurando a tecla Shift e pressionando a setinha de baixo. Aí é só clicar no delete, né? Pressionar na tecla delete ou del, ou você vai clicar no botão direito do mouse e clicar em excluir. Aí, aí pra, aí você vai clicar no outro bonequinho e vai fazer a mesma coisa, só que diferente, você vai estar tá só apagando o corpo do boneco. Para como é que faz isso? Mesma coisa, segura a tecla do shift e pressiona é a seta de baixo a seta de baixo, a tecla da seta de baixo, e clicar no botão direito do mouse e clicar em excluir, ou você pressiona a tecla Del ou Delete, né? Aí pronto, vai estar tá assim. E, você, é, e também, gente, lembrando, tem que renomear uma palavra bem aleatória pro boneco, e o limite é até três ou quatro letras. Eu vou apagar esses bonecos aqui, porque eu mostrei o um exemplo de como é que apaga os acessórios de rosto E como é que apaga o corpo, pra deixar meio separado, tipo assim É o cabelo sem o corpo, os acessórios de rosto, né? E o cabelo sem esse corpo, e a parte do corpo sem os acessórios Tipo, sem o cabelo, sem o óculos, sem o chapéu, entendeu? Mas ok, gente, depois de você ter feito isso... É só fazer a mesma coisa, exportar na pasta de música que você criou E vai ter que renomear no mesmo nick do, do teu boneco Ou boneca, né? BDG, tá aqui, né? Só é BDG, você vai ter que copiar o nick do OBJ do teu boneco Depois que você ter copiado, é só clicar aqui no, no salvar, tá? Ou você pressiona a tecla Enter. Pronto. Agora, a parte do cabelo. Você vai exportar ele aqui e vai fazer a mesma coisa. Copiar o link do OBJ do, do boneco. E clicar em salvar. Vou pressionar né, a tecla Enter que vai estar tá salvando ali. E vai estar tá salvo mesmo assim. Ok, pessoal, depois de você ter feito isso, é só fechar o Roblox Studio. Fecha, não precisa salvar, tá? A gente não vai mais precisar do Esse aí. Pronto, gente. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão instalar aqui o Metasequoia, tá? tá vocês vão aqui abrir o programa do Metasequoia, Caso você não tenha ele ainda, Bom, gente, eu vou estar tá deixando esse link desse site na descrição para vocês estarem baixando o Metasecoia, tá? É só você clicar aqui na partezinha, se você quer, na partezinha do download. Você pode baixar ele por 64 bits se o seu computador for de 64 bits. E no download, de baixos de 32 bits, nesse caso, o seu computador tem 32 bits. Caso você não sabe quantos bits o seu computador ou notebook tem, é só você vir em Explorador de Arquivos e você vai aqui em Este Computador e você vai clicar no botão direito do mouse e vai clicar aqui em Propriedades. Aí pronto vai estar abrindo essa configuração. vai estar tá carregando aqui e pronto, ele vai estar tá mostrando quanto, em quantos bits tem o seu computador aqui, calma, deixa eu mostrar pra vocês aqui é, quantos bits, aqui ó, você vai em tipo de sistema e vai estar tá mostrando em quantos bits, quantos bits tem o seu notebook tem o seu Windows, no meu tá dizendo que tem 64 bits, então se o seu computador notebook te, é te, te, se o seu computador notebook for de 64 bits instala é instala só que instala o Metasacóia só que em 64 bits se o seu computador for de 32 bits instala em 32 bits tá? e eu não vou poder instalar agora por conta que eu já tenho então se eu instalar e começar tudo do zero meu pc vai estar tá no... Meu notebook vai estar tá bugando e vai ser um sacrifício pra, pra abrir o Metasecoia. Mas ok, gente, depois de vocês terem instalado, é, com, depois de vocês terem baixado e instalado o Metasecoia, é só desligar aqui a internet, tá, gente? Desliga a internet, tá? Porque o Metasecoia só funciona sem internet, tá bom? Aí, você, depois de vocês abrirem o Metasecoia, é, vai aparecer esse negócio aqui. Vocês vão clicar aqui em Input, a é serial ID. Aí, pronto, vocês vão colocar aqui o ID e a eu vou estar tá deixando aí na descrição, tá? Clica em OK. Clica em OK de novo. Aí, pronto, vai estar tá abrindo aqui o Metasecoia. Pronto, gente, depois de vocês fazerem isso, vocês vão adicionar o OBJ, a parte do OBJ do cabelo do boneco ou boneca. E vocês vão clicar aqui em Open, clique em Move to Center, clique em vai to Z até ele ficar desse jeito e clique em OK. Pronto, vai estar assim. Aí vocês vão pressionar duas teclas que é Ctrl A, clique em Scale e vocês vão deixar em 0.34. Clique em OK. Pronto, ele vai estar desse tamanho. Aí você vai clicar em File, Save As e você vai na pasta de MMD, e vai colocar na pasta. Da sua música, o PMX, né? PMX. É, na pasta de música, o, é, o Metasecoia do cabelo do OBJ, do boneco que você colocou aí, né? No Metasecoia, tá? Se eu enrolar muito, ignorem, tá, gente? Aí vocês vão renomear pra quem vocês quiserem, tá? Eu vou renomear pra Cabelo. Epa, Cabelo. Aí você vai aqui em Tipo e vocês vão deixar em Direct 3D retinade Mode X. Aí vocês vão clicar aqui em Salvar ou vocês vão pressionar a tecla Enter. Aí depois, pessoal, vocês vão clicar aqui em OK. E pronto, vocês vão estar... Tá, é... E pronto. Eu vou estar tá fechando e abrindo o metasequoia porque eu vou agora é, criar o ar... mais um arquivo do Metase mais um arquivo do Metasecoia do outro cabelo do boneco da, ou boneca, né? Mas ok, agora é a vez da, do, né? do boneco do amigo meu. Mas ok, é, deixa eu ver, acho que é pra... é pode né? pode Aí você, eu vou clicar em Open, multi Center ok. Ctrl A, Scale, 0.34. Gente, se o cabelo do boneco que eu dei spawn no e estiver bugado, ignora que meu, meu Roblox Studio é assim mesmo, mó bugadão, entendeu? Aí clique em OK. Pronto, 0.34. Aí clique em OK, né? E clique em File, Save As. E vai colocar. E eu vou colocar cabelo 2. Aí eu vou botar o arquivo do eu vou deixar no modo Direct3D RedMadeModeX, clico, clico em salvar é, dá, né? Bom gente, vocês vão exportar o arquivo do metazacoin na mesma pasta, que você colocou o obj, é, que você Colocou os OBJ dos bonecos, sabe? Na mesma pastinha de música que você criou. Agora é só clicar em OK e pronto. Pode fechar aqui o metasecoil. Não é salva não, que a gente não vai precisar mais dele, né? E é isso. Vai estar salvo na mesma pastinha onde você colocou os OBJ. Aqui, ó. Cabelo 2, cabelo 1. Na pastinha onde você colocou os OBJ dos bonecos. Agora, gente, vamos abrir aqui o e Maravilhoso PMX Editor. Eu vou estar tá deixando o link na descrição para vocês estarem baixando e usando ele, tá bom? Pronto, gente. Pronto, gente. Depois de vocês terem abrindo aqui o, P, o PMX Editor vocês vão aqui em... pronto, gente, depois de vocês terem pronto, gente, depois de vocês terem abrindo aqui o PMX editor, vocês vão colocar esse modelo que eu vou estar deixando aí na descrição, tá? e vocês vão jogar ele na pasta da... Do M... de... de MMD, vocês vão colocar ele na pasta da música que... aquela pasta lá que você colocou os OBJ do boneco, né, e o Arquivos do Metase Aqueduct vocês, vocês vão jogar esse model Bem no PMX Editor Aí vocês vão clicar em OK Aí pronto, vai estar tá aparecendo aí Aí gente, vocês vão colocar aqui a roupa Da skin do seu boneco Aí em Material Vocês vão clicar aí no 3 New E vocês vão dar Ctrl A e vocês vão digitar o nome da sua roupa, do seu boneco, tá? Deixa eu ver, ah, eu vou começar pra skin do amigo meu, que é OKJ1. Caso você copiar o nome da roupa do seu boneco, né, do OBJ do seu boneco do Roblox Studio, né? Bom, caso não spawnar, é por conta que você deixou o PMX, né? Bem do bem no download, né? E você não botou na pasta onde você botou os OBJ, então eu recomendo você botar. Caso você botou é, o PMX e na mesma pasta do, onde você botou os OBJ, os arquivos do Metasequal e tal, e mesmo assim não spawnar, e é por conta que Vai que, o seu, vai que o seu template da roupa do boneco não tem o nome text no final. Então você vai ter que copiar o nome da roupa do boneco toda. E menos o nome do formato do, da imagem da roupa do boneco. Aí pronto pessoal aí pronto galera é, caso vocês spawnar algum obj do boneco e a sua roupa não tem o um negócio do tex a sua roupa, a roupa da tua skin não tem o um negócio no tex no final você vai copiar o um nome o um nome do o bon ah, um nome da roupa do boneco todo menos esse você vai copiar o nome do da roupa do boneco todo e até é, o nome da roupa do boneco todo mas não digita o nome do arquivo Tipo, não digita esse PNG e nem esse ponto, tá? Só digita até o nome da roupa do boneco Aí você vai clicar é, Você vai clicar pra fora do negócio de PMX Editor E vai aparecer esse PMX View E pronto, já spawnou aqui é, a roupa do seu boneco ou boneca, sei lá depois, galera, vocês vão colocar o um, um arquivo da corre, que é o cabelo... É cabelo 2 ou cabelo 1? Acho que é cabelo 2, né? Aí vocês vão arrastar ele pra cá. Vocês vão clicar aqui em ADD. E vocês vão ativar essas três opções, sobrando só uma, tá? Aí depois, gente, vocês vão digitar pra 0.35. E depois vocês vão clicar aqui em Ok. Aí pronto, vai estar spawnando aí o cabelo no... da sua boneca, a boneca né? Só que ele tá meio bugado, porque ele spawnou no chão, né, no piso. E agora o que, que eu faço? Bom, pra resolver esse probleminha aí... É... Bom, gente, pra resolver essa solução é... Você vai clicar aí no... É... Vocês vão clicar aqui no MSK. E vocês vão clicar aqui no R, aí vocês vão ativar o cabelo, né, do boneco, ou boneca, né, <risos> ok. E depois, gente, vocês vão clicar aqui, né, só uma vez, na tela do PMX, Editor e vocês vão pressionar duas teclas, que é Ctrl A. E depois vocês vão clicar aí no L, e vocês vão estar tá ajeitando o cabelo do boneco até ficar na posição correta. Pronto, gente, eu já tem aqui a posição do cabelo que eu quero, né? Mas, enfim, gente. A gente ignora a parte do cabelo da boneca, tá? É por causa que meu Roblox Studio é meio bugado, né? Mas, enfim. Agora, pessoal, vocês vão clicar aqui no right, né? No right, não sei o que fala, mas, enfim. Aí, gente, vocês vão desativar... É esse botão do V aqui E depois, gente, vocês vão clicar aqui no BN Aí, gente, vocês vão clicar nesse osso aqui, ó Pronto, Ou será que eu cliquei correto? Aí, foi Bom, gente, pra fazer isso é só segurar no mouse E aí ele vai estar tá aparecendo nessas bordinhas aí pra se eu selecionar alguma coisa, né? É só segurar o botão esquerdo do mouse que vai aparecer suas borradinhas, tá bom? Aí, gente, vocês vão clicar aqui em Start e você vai clicar, você vai aqui novamente em Vertex Mask. Para quem não sabe, esse Vertex Mask é o MSK, tá? Aí, vocês vão clicar aqui no R, gente, no R e você vai só ativar a parte do cabelo. Só ativa os materiais da cabeça. Entendeu agora? Aí, gente, vocês vão aumentar o tamanho da, bola, da bolinha aí que tá aparecendo aí no mouse. Mas, MD, como é que faz isso? Bom, gente, vocês vão segurar na tecla Alt e vão tá mexendo na rodinha do mouse, né? Subindo a rodinha do mouse. Aí, pronto, ele vai tá aumentando. E depois, solta a tecla do Alt que eu, eu aumentei a bolinha do mouse o suficiente, né, gente? Pra selecionar a parte do cabelo. E depois, gente, vocês vão clicar uma vez só. Não precisa selecionar muito, não, tá? Porque senão, sei lá, fica bugado. Mas ok. Deixa eu ver se selecionou tudo. Aí, GG, selecionou. E depois, gente, vocês... E depois vocês vão aqui clicar no... Write o V... Drain Ring, que é o botão do Write, né? E vocês vão parar de clicar aí no botão do Start. E você vai aqui no Vertex Mask, que é o botão de MSK, né? E vocês vão clicar aqui no L de novo. E pronto, vai estar tá assim. E pronto, pronto. gente, vai estar tá assim. Agora só pode fechar essas duas paginazinhas aqui. E agora é só salvar, gente. Como é que salva? É só vir aqui no PM, é, na, do PMX, da, na outra paginazinha do PMX editor e clica em info, clica em file e clica aqui em save as e você vai digitar qualquer coisa, tá gente? Vocês vão digitar qualquer coisa aqui tá? Vocês vão colocar Vocês vão salvar como na pasta de música, do, da pasta de MMD de música, né, que é na pasta do nome, da é, na, vocês vão salvar na pasta do MMD dentro da pasta da música que você quer botar no do MMD do seu vídeo, que é aquela pasta onde você selecionou OBJs do Roblox Studio e também é, arquivos do Metazia Koya, e você colocou também o modelo do mas ok, gente Bom, você vai é, Você vai Digitar qualquer coisa Eu vou deixar para modelo Do meu amigo Pronto vou dig... é, Eu renomeei para Modelo do meu amigo tá? Vocês podem digitar o que vocês quiserem tá Agora, gente, vocês vão clicar Em salvar, vocês vão pressionar A tecla enter E pronto, vai estar tá assim Agora eu vou fazer o PMX do meu boneco. Sabe, pra fazer PMX do outro boneco, né, do Roblox, é a mesma coisa que eu ensinei anteriormente, tá? Ok, gente, eu vou tá estar acelerando, tá acelerando o vídeo aí, eu fazendo o arquivo, né, do PMX do boneco do Roblox. E é nóis, né? Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês como é que faz os MMD, velho. Sim, os MMD, os, né, os vídeos de dança, né? Primeiramente, você vai digitar uma música aí que você quiser no YouTube, tá? É, eu digitei essa música aqui, Lisa Morning. Aí, você, aí vocês, eu recomendo vocês estarem baixando o Monchon DL, vocês vão estar tá digitando Monte DL, pesquisa, vamos abrir música e depois no, no Monchon. Pra ver se a pessoa gravou o MMD E passou o download na descrição Pra pessoa que tá fazendo também E lembrando, tem que creditar O responsável que fez o um monte Ou a câmera, o stage é, O model, sei lá Tá, gente? Cês, é, caso ele Caso alguma pessoa Gravar o um MMD e passar o um monte Passar o um download né, Do monte, da câmera, tal, tal, tal Na descrição, cê, olha, gente Pra fazer o MMD vocês vão estar tá baixando, vocês vão estar tá baixando, para vocês fa fazerem né, o MMD, vocês vão estar tá pesquisando aí no YouTube o nome da música que você quer, tá gente? Caso não apareça uma música que você quer, pesquise outra para ver se a pessoa gravou o MMD, tá? E também depois de você ter que pesquisar a sua música, você vai pesquisar pra MMD, Monchon... Motion DL, como por exemplo aqui ó, eu digitei aqui ó na música da do Morning da Lisa, né? Ó, eu digitei a música da Lisa Morning MMD Animation. Aí é só procurar algum vídeo que tem o um download na descrição, como por exemplo. Ah, eu acabei de achar o um vídeo que tem, acabei de achar um vídeo que ele esse, eu acabei de achar o um MMD e a pessoa passou o download da câmera, do montion, é, do model, tudinho na descrição. O stage também, ela passou tudo na descrição. Aí você vai ter que baixar o link que ela passou na descrição, tá pessoal? E lembrando, tem que acreditar o responsável que fez o model, que, que fez o, o stage, que fez o... Monchon e quem fez a câmera, tá, gente? Vocês vão ter que acreditar Depois, é, depois que você postar no YouTube né? Tipo, como, por exemplo, postar no YouTube ou no TikTok Aí vocês vão acreditar o responsável que, o responsável que fez a câmera O Monchon, o Model é, E o stage né, gente? Vocês vão ter que acreditar o responsável que fez esses negócios na descrição, tá? Depois de vocês terem feito o download, né? vocês vão estar tá baixando o mico 10. Eu recomendo vocês baixarem é, tipo versão antiga e japonesa, porque se você baixar de hoje em dia, ele vai começar a dar o erro e vai pedir para você instalar o Windows, é, o Windows Virtual Center, né? acho que é assim que fala. E, e, e quando você tenta instalar esse Windows Virtual Center, ele vai estar tá dizendo falha na instalação. E ele tá, e ele vai pedir para você instalar o DirectX e quando você está baixando o DirectX ele vai estar tá dizendo que deu falha na instalação então eu recomendo vocês fazerem o MMD do da versão antiga do Miku Miku Dance que é a versão antiga japonesa tá vocês, é, vocês vão ter que eu recomendo vocês baixarem a versão antiga do Miku Miku Dance tá gente para não houver erros e travações e sei lá o que fala mais enfim, gente, chega de mais enrolação e bora lá. Vocês vão estar tá abrindo aqui o mico-mico desse, tá? E pronto. Você vai estar tá colocando aí o modelo do, do seu boneco. Clique em OK. Aí pronto, vai estar tá assim. E você vai spawnar o... Se você quiser fazer MMD junto Outro boneco, mesma coisa, spawnar o modelo do, do, do outro boneco ou boneca, né? Sei lá, e você vai ter que clicar aqui no mais no negocinho né, do boneco, um, um quadradinho vermelho. E você vai clicar em move, e você vai deixar esse boneco ao lado, boneco ou boneca ao lado da outra, da outra boneca, tá? E depois, gente, vocês vão clicar aqui em Register e Register. Tá? Aí vai estar tá desse jeito aqui, ó. Legal, né? Aí você vai clicar no, no boneco, né? do no boneco que você spawnou. No, no primeiro boneco que você spawnou no micro desse. E você vai estar tá procurando algo. É, você vai estar tá procurando aqui o motion da dança que você baixou. Da dança, da música que você escolheu para você estar tá baixando. Aí pronto, você vai tá deixando ele aqui, ó, você vai colocar um monte aqui, um boneco, né, ok e pronto, vai estar tá assim. E você vai, caso for doente, você vai selecionar outro boneco, e você vai tá fazendo a mesma coisa, colo um, colocando um modelo, só que não mesmo, tá, porque se for o mesmo, vai, às vezes que vai bugar, e às vezes que não, né, gente. Então, eu vou colocar outro modelo para não estar tá meio bugado, né? Aí pronto, ele vai estar tá no mesmo lugar. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Clicar em register, register. E pronto, vai estar tá assim. Clica em play e vai estar tá assim, gente, o resultado. Vamos botar a câmera aí no MMD. Como? Vocês vão clicar aqui na câmera. Vocês vão colocar aqui na câmera do Multi, no MMD. Nessa pasta não tem. Então, eu vou procurar. Tá, pessoal, vou vir nessa pasta aqui e vou adicionar o stage, né, por enquanto. Olha, gente, eu vou adicionar aqui o stage, tá? Caso você baixou, é só clicar aqui no PMX do stage e jogar no micro, micro desse Aí, gente, esse piso tá atrapalhando o, a, o vídeo do MMD. O que eu faço? Você vai clicar aqui no... Você... Ah, Tá. Você vai clicar aqui no, na câmera, você vai clicar aqui no negócio, aí clica na câmera, aí você vai clicar em frame e clica em... Não, você vai clicar em view. vocês vão clicar aqui em display continente AXG. Aí pronto, vai estar tá sem esse... aí pronto, o piso vai desaparecer e não vai mais atrapalhar o vídeo da gente. Caso você senta e baixar no stage, eu recomendo você colocar as fotos dele, do, da parede, do negócio, do stage, do MMD. Então eu vou estar tá selecionando todas elas aqui no, no stage, tá? Não sei porque o cabelo ficou bugado, não sei porque o meu Roblox Studio é bugado, mas, mas ok, né gente? Okay, gente? Mas ok, a outra parte também que eu vou botar é a câmera, não sei se eu tenho aqui ela... Não, gente, eu não tenho câmera, então eu vou botar qualquer câmera aqui no negócio. Deixa eu ver o resultado como tá Gente, vocês podem também colocar áudio no monte do MMD, né? Aí você joga aí o áudio da música aí. Aí pronto, vai estar tá assim. Não, tá tocando a música por conta que eu, é, que eu desativei o alto-falante. É, se eu deixar o alto-falante ligado, então, né, eu vou tomar copyright, mas ok. Bom, pronto, gente, tá vai estar tá assim, então eu vou botar qualquer câmera pra ver no que vai dar, né, gente? Eu vou botar essa câmera aqui, tá? me que eu. Gente, imagina só, você vai lá no site do DeviantArt, que é um site de baixar para você estar tá baixando stage, monte, model, é, câmera, né, para o seu MMD e você pesquisa MMD stage na stage na barra de pesquisa do site e aparece isso. Você baixa qualquer stage e aparece a imagem. Isso é normal? Não, gente. Não é normal. Então vocês vão ter que procurar outro stage que seja baixado em RAR Que tem uma de PMX pra você botar no mico mico Dance, e as fotos pra você botar no stage lá do programa, no programa do mico-mico-dense, né, gente? Vou botar, afastando botar pra cá pra ficar melhor. Vou jogar ele pra cá. Aqui, pronto. Aqui, ó. Não, aqui não. Aqui mesmo. pronto gente depois de você fazer daqui depois de você ter é para você ver, gente para vocês verem o resultado é só clicar aqui no play tá aí vocês vão ver o re resultado de como tá ficando aí gente que vocês vão fazer vocês vão até no final do da animação do seu MMD vocês vão para vocês gente para vocês exportarem vocês vão é, vocês vão vir esse negócio aqui jogar até o final e vocês vão clicar no capítulozinho da última animação do MMD. Que no caso a minha foi é, 818. Vocês vão clicar no botão direito do mouse e clicar em copiar. Ou vocês vão dar Ctrl C. Aí depois, gente, vocês vão aqui e dar Ctrl V. Ou clicar no botão direito e clicar em colar. Aí, gente, vocês vão clicar aqui em File. Clicar em Render to IFA File. Vocês vão digitar qualquer coisa, vou deixar para MMD teste Tutorial. Não, MMD Tutorial. Eu vou renomear. Vocês vão renomear para quem vocês quiserem. Eu vou renomear para MMD Tutorial. Lembrando, gente, que exportar o MMD ele é muito pesado porque ele tem muito giga quando a pessoa exporta. E o computador, né, o notebook, ele quase trava quando você exporta alguma coisa de MMD. Né, mas ok. É... Aí, gente, vocês vão deixar em 60 FPS para ficar melhor. E vocês vão clicar aqui em ok. E pronto, vai estar tá exportando aí a animação de MMD. Prontinho, gente, terminei. Agora é só fechar aqui o mico-mico desce. Tá? Fiquei OK. Pronto. Agora é só abrir aqui o Filmora, gente. Filmora. Aqui é o editor de vídeo, né? Porque... Mas você deve estar tipo assim. O MD, porque você vai colocar o MMD no editor de vídeo. E gente, vocês devem estar tipo assim, mas MD, por que você vai colocar o MMD no editor de vídeo? Porque, como você sabe ou não, você é. Como, como você sabe ou não, quando a pessoa expo, é, exporta o MMD do micro desse, dá pra, ver que ele tem, é, dá pra ver que ele tem muito giga. Aí às vezes o computador trava e às vezes ele fica lento, né? Que caso seu computador é da Xuxa, né? Olha no que dá, né, gente? Olha, olha, olha o tanto de giga dele. 1,20 GB, aí vai queimar o PC todo, né, vai lotar a memória do teu computador pra... pra muita coisa, né, com um MMD de pouco segundo, com 1 giga, mano, muita coisa, 1 giga, hein? Pronto, gente, aí, aí é o jeito, re relançar ele, reexportar ele, só que com... É... Não com muita... Não com muito espaço, né, gente? Não com muito tamanho, né? Mas, ok. Agora, gente... Depois que você ter abrido aqui o Filmora... Vocês vão clicar em importar. Clicar em importar arquivos de mídia. E vocês vão estar tá selecionando o MMD que você... Exportou e clica em abrir. Eu não vou clicar agora porque eu já exportei. Mas, ok. Depois de você ter selecionado aqui o vídeo para cá... Você vai deixar em... 60, não, você vai deixar em 1020 a 1080 25 FPS tá, tá com a qualidade boa mais ainda Tá? Ou você pode deixar em 60 FPS Com a qualidade meia Pequena, né? Com o tamanho meio pequenininho Agora, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no negócio Aqui, vocês vão esticar Ele até pra cá E voltar aqui pra cá para ele ficar... É, pra ele ficar bonitinho, né? Para não aparecer esse negócio preto depois, né? Aí você vai clicar na na, no desenho da TV, do monitor, né? Você vai clicar no desenho do monitor e vai clicar em alterar a proporção da tela do projeto. E você vai deixar em 16.9, não vou colocar agora que eu já tenho, né? Você pode modificar o, o FPS que você quiser, vou deixar em 60. Aí pronto, clica em OK, né? Aí pronto, a gente vai estar tá assim. Agora, eu só vou ajeitar um pouquinho aqui a tela Pra não tá tão meio bugado, né? Pronto, ficou assim, ó Bom, gente, se vocês... Bom, pessoal, se vocês quiserem ver o resultado O link vai estar tá na descrição, tá, gente? Mas, ok Eu não vou mostrar o resultado do vídeo por conta que... E eu não vou botar música de fundo no vídeo do MMD, no resultado desse vídeo, por conta que vai estar tá mais longo ainda, né? Então, ok, continuando. Então, gente, vocês, depois de você ter fazendo isso, depois de você ter esticado, aí o vídeo vai ficar desse jeito, vocês vão clicar aqui em exportar. E você vai renomear pra que você quiser.. Você vai, eu vou renomear pra MMD tutorial. É, MMD tutorial teste, tipo, eu tô fazendo isso para testar para mostrar para vocês aqui aí pronto, gente. Vai estar tá exportando. Eu vou estar tá pausando aqui o vídeo para porque, sabe, a, pra, quando a pessoa exporta o Tomora ele, é, ele demora um pouquinho para exportar. Quando, ele, quando, a, sabe, que quando a pessoa exporta é, algum vídeo aí. Pelo Filmora, sabe que ele demora um pouquinho pra exportar, né? Então eu vou pausar o vídeo aqui e volto com vocês. Então, então galera, eu vou estar pausando, pausando aqui o vídeo e volto com vocês, tá? Prontinho, gente. Já exportou aí o vídeo. Agora só... Você só vai clicar em fechar na, na página da exportação e clicar no X e não salva, tá? Que a gente não vai pra, mais precisar desse projeto. Agora, pessoal, é... É isso, pra finalizar é só postar esse MMD que você fez no YouTube. E lembrando, tem que acreditar o modelo que a pessoa fez, a câmera que a pessoa fez, o stage que a pessoa fez e um monte da música que a pessoa fez, tá gente? Mas é isso, esse tutorial vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e se inscreva no canal. Clique no sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha ele com seus amigos. E comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra lá no meu grupo do Discord, que o link aí vai estar na descrição. Tá bom? Se quiser me adicionar lá no Discord, meu link e minha tag vai estar na descrição. E se vocês quiserem me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição. E se vocês quiserem entrar no meu grupo do Roblox, o link também vai estar na descrição. Tá, pessoal? E se vocês quiserem também... É... Me seguir no Instagram e no TikTok. Os links também vão estar na descrição, tá? Eu vou estar deixando o resultado do MMD, como ficou, também na descrição do vídeo, tá, gente? Mas é isso. E obrigado a todos por ter assistido esse tutorial até o final e tchau. Eita, galera. Eita, eita, galera. Quase vim me esquecendo. Depois de vocês terem fazido o MMD e estiver tudo pronto, antes de você postar ele no YouTube... É, ligue de volta a sua internet Tá? Mas é isso <risos> Falou Eita, eita gente, quase já vim me esquecendo de novo Você também pode apagar Aquele MMD que você exportou Lá no Mico Mico Dance, Aquele MMD lá que você exportou Que tem uns Espaço de, sei lá, 1GB 8GB, 6GB Sei lá Você pode estar tá apagando ele que você já Exportou de volta Só que pelo editor de vídeo, tá? Então, bem, gente, é, eu vou estar tá deixando o link aí na descrição como tá baixando o WinRAR, tá? Que sabe, pra você tá baixando o arquivo que saiu Ra, Zy, sei lá o que, eu vou estar tá deixando o link de como baixar o WinRAR na descrição, tá, gente? E de como também tá baixando o Filmora craqueado. Sim, gente, eu vou estar tá deixando o link também aí na descrição, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, sei lá, algum probleminha aí, é, me chame aí nos comentários que eu vou estar tá, é, resolvendo, esse, que eu vou estar tá tentando conseguir resolver esse problema aí pra você tá? Pra vocês, tá? Mas é isso, gente. Desculpa por estar tá me enrolando no tutorial, tá? Mas é isso e tchau, tchau!